Jaqueline, eu sou Jaqueline, pessoa psicóloga escolar do município de Gracena e estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência da experiência dos outros psicólogos escolares do município, né? Nesse período que a gente tem vivenciado o isolamento social, tá? Então, assim, logo no início desse período de isolamento social e aí o automático fechamento das escolas, nosso desafio estava em tentar inserir a psicologia escolar a essas novas demandas que surgiram dessa nova condição, né? outras mais que poderiam surgir. Já no início do nosso retorno ao trabalho, a gente pensou em formas de acolher as emoções evidenciadas por esse período de, de isolamento. Então, nós passamos a utilizar a nossa página na internet para isso, com as publicações direcionadas à saúde mental e aos cuidados em saúde, neste momento de isolamento social. Aos poucos, a nossa prática foi se mudando das demandas específicas que começaram a surgir também então, demanda de sofrimento do trabalho do professor, que passou a trabalhar remotamente e utilizando de novas metodologias, as alterações comportamentais das crianças, que passaram a estar mais tempo em casa, sem convívio social com as outras, o acolhimento aos pais que evidenciaram o sofrimento, advindo dessa nova realidade social, com os inseridos né e também a responsabilidade pelo ensino em si de casa a estabilidade financeira, né, os diversos tipos de perdas e lutos, né, que eles passaram também, e o um aumento dos diversos tipos de violência, tá? Então os desafios estavam e ainda está em atingir esse público, por isso que foram pensadas em práticas voltadas às mídias sociais, com a divulgação na nossa página, né, e via WhatsApp com toda a comunidade escolar. Começamos a produzir materiais digitais técnico-orientativos com ênfase na saúde mental diante da pandemia e também materiais de caráter multidisciplinar, tá? Foram realizadas salas de conversa com os professores, gestores, construções de personagens, então nós criamos fantoches com o objetivo de trazer essa identificação do público com os personagens e também com o conteúdo abordado, além de fornecer uma linguagem mais acessível, Fizemos, fizemos e continuamos fazendo teleatendimentos e tele atendimentos presenciais professores com demandas de sofrimento no trabalho e para né, a gente conseguir se inserir nesse novo cenário, nesse novo momento social, os psicólogos escolares passaram a se atualizar em temas específicos relacionados à pandemia mundial mas também adquirindo novas habilidades, como a comunicação por meio dos vídeos, o uso de novas tecnologias a edição e a produção de vídeo, entre outras habilidades né, que precisaram ser adquiridas nesse momento. Nós agradecemos a oportunidade e se quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, acessem a página.